Bom gente, seja bem-vindo ao Cílio de São Vou mostrar do milho, a situação que está esse milho Está bonito, tá. só que é o seguinte, a seca Está em novembro, hoje é o que? 25 de novembro Chuva mesmo, bem pouco, esse ano tá, tá pior que o ano passado E cada dia é mais seca, o reino não sabe o que faz Tá difícil, hein? porque dá dó, a planta, aí perde Eu Espero que não aconteça de perder o milho aqui nessa região até que essa região nossa não é de perder milho, né? Sempre plantou, sempre colheu. Entendeu? O maior problema nosso aqui é a chuva. Não tá chovendo igual chovia antigamente. Vamos esperar agora. Dezembro entra em chuva, né? Beleza, gente? Um abraço pra todo mundo aí. Vamos pedir a Deus para chover bastante mesmo pra gente poder plantar mais.